Ah, gente. Vejam qual é o problema de hoje. No dia de hoje, me deparei com este problema aqui. E claro que eu procurei por soluções, para ver se eu consigo consertar isso. Talvez seja a internet, talvez seja o DNS, socket, tudo fiz. Coloquei o DNS da Google, mas não deu nada. Então, gente, o problema talvez não seja esses todos os métodos, talvez não seja a internet, talvez não seja nada, talvez o problema ou a solução seja bem perto, está bem perto de você. A primeira dica que tu tens que fazer, a primeira dica que tens que seguir é procurar saber se o site em questão que está a dar, dor de cabeça, está up, está down. Está online ou está offline? É isso que nós vamos saber. Então, segundo os resultados que vamos ter, é daí que nós vamos tomar a decisão de prosseguir ou recuar. Então, para isso, você abre o um navegador, uh, outra nova aba e escreve: Is Is Apple. Ponto me enter exatamente, então nós fomos direcionados neste site aqui para sabermos se. Ou seja, este site vai nos dizer aqui: o nosso site está up ou está down? O nosso site está online ou está offline, tanto faz. Então deixamos que o site nos traga resultados. Então volto e copio o, o link do site, copio, copio e venho colar aqui, paste. Depois clico no Oh Just Me e espero 5 segundos para ter resultados. Aí vem a mensagem. Felizmente pessoal, agora já sei porque que o problema, porque que o site não está sendo atingido. Por quê? Porque a mensagem diz que está down, está offline. Então, todos os métodos que você queira utilizar para poder abrir este site, não vai dar. Por quê? Porque o site está down, está offline. Então, esta seria a primeira coisa que tem que fazer quando um site não está a conseguir abrir, não está a conseguir encontrar ele. Não está a conseguir chegar nele. Ou, ou seja o erro que temos aqui. Então, você pode ter que citar dando dor de cabeça enquanto o problema resulta nisso. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e deixe o vosso like, comentários e tudo mais. Até a próxima, tá bom?